A do Lula é confirmada pela pesquisa Datafoia e também pelo Data Datatoalha, né? Que o gosto que vende toalha está vendendo mais do Lula e vai confirmando a força do Lula. E aqui também eu vou o boleio, o Dataxingamento do Zé Eu notei que está muito fraco, antigamente tinha mais gado no xingando, né? O Zé Guendé aí que tá muito fraco Só que até nisso o Lula tá ganhando Agora o Bolsonaro só ficou com o robô e com as minha mesmo né? Olha, as toalhas do Lula vendeu mais do que as do Bolsonaro Porque a toalha, se fosse sombrinha As do Bolsonaro tinha vendido mais Se fossem saiotes, ninguém pensou nisso né Fazer aquelas carcinhas, aquelas carcinhas que parecem um um lençol de cama de casar, sabe? O retrato do Bolsonaro na bunda da velha Aí me mais do que a senhora olha. olha Veio uma velha perguntar pra mim Olha, o que eu faço pra votar no Bolsonaro? Eu falei, é fácil No dia das eleição A senhora vai lá, aperta um, aperta um três E confirma Olha só para vocês não ficar perdidos nessas invenções Para votar no Lula, o número é o 13 Para votar no Bolsonaro, o número é o 17 Olha gente, foi, foi um moço lá no meu sítio Um chapéu preto, uma capa preta Parecia um bate, parecia um zool é. Ele falou para mim que ele era um diabo mas... Aí eu falei, cadê seu rabo? Ele falou, não, é que eu sou um diabo moderno, eu sou um diabo que <risos> Aí eu falei, então não tô acreditando que o senhor o diabo não. Aí ele tirou o chapéu, falou, olha, tinha dois chifres na cabeça do homem. Aí eu falei, ah, você é gaúcho, viu? <risos> Aí ele falou, olha, quem não quer que eu sou o diabo, eu vou levar pro inferno. Eu falei, olha. O Bolsonaro não quer vir com seu diabo não. Aí ele falou para mim, vai, ah, isso aí eu não quero. Isso aí ele já tá me vendo no inferno. Ei, Lula, eu vou votar em tu. E esse Bolsonaro que vai tomar no cu. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.